tomar a vacina, Tô satisfeita, é a que todos os idosos devem tomar também, porque é prevenindo nossa saúde, não né? Tô muito feliz, não doeu nem nada. Aproveitem e também se vacinem, porque vale a pena cuidar da nossa saúde, né?